É... <risos> tá, então isso aqui também é bom, né, pra... Isso aqui, mas... Gente, ela tá vendo o baú. Aqui. Ai, meu Deus, anúncio. É, mas isso aqui, <risos> tá, isso aqui... Olha a cara. Pronto. Ah, faz a bugadinha na cara, faz a sai bugadinha na cara. Faz a bugadinha na cara. Meu Deus. Vai, vai, vai. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <Yeah>. <SILENCIO> Tem um belo ali atrás Tá yeah. bom, vai, vamos pegar é olha, um vai, do canal Vai é. é. <SILENCIO> vai <SILENCIO> hey, <Chabers. SILENCIO> Tudo bem <SILENCIO> com vocês? <SILENCIO> oh, gente, olha isso cara bem engraçada <risos> tá bom vai hey, show... olha seu cabelo que é isso vai <risos> Que, que é isso? <risos> não, Gi, vem, volta aqui. <risos> tá, vai, eu, eu vou ficar no mesmo, tá na bom. mesma... Tá. Para, para... tá bom, vai, vai. Eu, não, vai, eu não vou mais ir, tá. Okay. Hey, Strawberries, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar... Um parkour, né? É, um parkour, né? E como vocês viram, teve erros de gravação aí no comecinho, bem engraçados. Tá bom, gente, mas hoje a gente vai fazer aqui um parkour barra corrida também, que no finalzinho eu fiz uma corrida. E já, desse, já deixa o strawberry like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, pra gente bater 50 inscritos. bom. Verdade? Isso aí, boa, hoje Aí assim, gente, é... Vamos ter aqui esse parkour barra corrida, né? Como falei. E vocês não vão se arrepender de deixar o strawberry like. Porque eu vou dar um aqui um spoiler, ó, do que, que tem pra vir ainda. Não, não spoiler. Tá bom, não vou dar spoiler. A gente falou pra eu não dar spoiler. Spoiler, então eu não vou dar. Então, bora lá. <risos> tá, gente, aqui eu já coloquei um baú pra gente organizar, pra gente se a, se a gente precisar de alguma coisa, ó. Ai gente, não, não, não liga se ficarem apareci, aparecendo alguns anúncios, tá gente? Porque o jogo é assim mesmo E ó, peguei alguns blocos pra eu poder, tipo, construir se eu cair Mas vai ter checkpoint que no Minecraft é spawn point, tá gente? Vou pegar aqui um pouco de vidro também Peguei essas coisas aqui, escada Eu não vou pegar balde de água não, peguei sem querer Lava também, balde de lava E nem balde, não preciso de balde não só precisar de bloco mesmo e uma cama. Tá, gente. Então, Gi, você já organizou o seu, ó? É rapidinho, tá bom. A Gi tá organizando o dela, gente, ó. Tá vendo que tá aqui aberto? <risos> eu acho essa personagem muito engraçada, gente. Não sei por quê. E ela tá com a mesma, boneco. Né? É verdade. Não graças a caminha? Sim. Ela tá com a mesma. Eu tô. É, ai. É, é. É. Eu tô com a mesma? É. Tô. Deixa eu ver. Tá. Calma aí. Olha aqui, ó. Tá vendo, gente, ó. Deixa eu ver. Ai, é verdade. Ela tá aqui a mesma. É, a tá gente tá mesmo. Tá <risos> Ai, gente, passei mico agora, tá. Eu tá bom, então vai ser assim, gente. Como a gente tá no criativo, vai ser assim. Por exemplo, eu caí, eu morri. Ah, mas não dá pra morrer, né? Mas finge que eu morri. ou caí. Aí você vai lá. Aí você vê. Você lembra do último chat? Eu morri mesmo. Vou, deixa eu ver. É aquele lá, o primeiro que você Esse? falou. Isso. É, gente, é... Tipo, se você cair ou morrer, você vai ter que lembrar qual o spawn point que você colocou. E aí você vai ter que voar até lá de volta. Tipo, pra fingir se morreu, morreu ou morreu. <risos> faleceu <risos> Aquele gif, gente. Ah, tá, gente. É, se caiu ou morreu... É, vai ter que ir lá voltar vo voltar Tipo Voando pro spawn point que você foi Porque eu também fiz uns Spawn oh, points faz. Um carrinho, né? ah, ah não, mas Ah, é verdade, é verdade, gente Carrinho, verdade Deixa eu tirar aqui o cacto, vou pegar carrinho, cadê? Ah, ah, aqui, né? Não, pera cá Aqui, aqui, gente, carrinho Achei o carrinho Então bora, já tá preparada ou não? Eu só só Tá bom, gente, a gente pegou o carrinho, a gente não vai falar por que, que a gente pegou, né, Gi? Claro. Porque é o quê? Surpresa. É do parkour, gente. É isso aí, gente. Então, quando a... Isso, e quando a Gi, ela tiver para estar aqui... Ah. <risos> tá bom, então já vamos. Três, dois, um... É, mais. ainda não é corrida, gente. Três e já, pode começar o parkour. Bom, gente, ai, comecei aqui, já, já caí, né, é porque eu não tá preparado gente, anúncio bem na hora, calma, gente, é rapidinho, pronto, desculpa, por favor, desculpa, desculpa, gente, <risos> destruiu aqui, às vezes, quando eu miro, destrói, Ô, gente, eu sou boa, tá, mas aqui é aqui pelo computador não é tão bom de jogar não, tá, mas é que aí eu fico mirando, e aí ele, ele fica achando que eu quero quebrar, Aí tem que escolher a porta certa aqui. Você já escolheu? Já. Tá, vou escolher essa aqui. Ah, ganhei. Tá, agora... Uh, pula aqui. Pula aqui, eu vou devagar pra eles verem, tá? Ó, uh, vou fingir que eu pego o spawn point. Tem que clicar, pronto. Peguei, gente, ó. Peguei o spawn point. Aí aqui, é uma escada. Pera, tem que tomar cuidado. Ui. Tá, gente. Aqui tem uma lava. Ui, cuidado com a lava. Agora não. Eita, gente! Ah, morri, eu gente. O quê? Ganhou. Aê. A Gi passou lá o labirinto já. Você já tá no labirinto? Não. Ah, não, acredito. não acredito. Ai, tem labirinto, eu falei, gente. Ó, tem que ir assim, ó. No spawn point eu é morri. É? Pode, claro, na corrida. Só naquela parte. É porque, gente, pelo celular é mais fácil. É mesmo. Ai, quase que eu morri agora. Quase, gente. Tá. Spawn Point, já peguei aqui, ó. Já cliquei. E não pode encostar nesses bonequinhos. Ai, ai. Pronto. Tá, peguei a Spawn Point. Agora tem que escolher a porta certa. Deixa eu ver. Eu vou escolher essa aqui. Aê, gente, consegui. Tô no labirinto. Ah, que pena. Não, gente, não é aqui. Tá bom, então vai lá pro último que você pegou. Vem lá. Ganhou, gente, ganhei. Passei aqui o. o... Do... Da onde você perdeu? É... Um, aqui, ó Aqui um, onde? Ah tá. Nas cabeças, né? Ah, tá nas cabeças? É isso, vai oh, oh, minha corrida, Tá né? bom, eu tô te esperando porque eu já tô na parte da corrida Ó, gente, aqui é o labirinto Opa, construí uma coisa aqui sem querer Ó, gente, o labirinto tá bem legal E eu fui por aqui, ó Aí eu ganhei Vai lá, Gi, passa ah. Eu tô vendo a Gi Ó <risos> tenho... lá, gente, vamos ver a Gi tá <risos> isso passou tá então tá bom eu então vou é, Pra para essa pista aqui agora gente é corrida tá não Gi aí começa a corrida volta volta isso gente ai calma propaganda pera vamos esperar se aparecer propaganda o outro o outro fica parado tá para esperar o outro na corrida Tá bom, ó. fica aqui. Aí, gente, a gente vai ter que pular nesses blocos loucos aqui. Tá, ela tá vendo uma coisa aqui, gente. Aqui, ó, é sinal que vai ter corrida. Esse vidro aqui que eu coloquei pra começar a corrida. Vamos esperar agir. já vou ficar com o carrinho pra depois. É, tá, ah, vai. Três, dois, um e já! O que, que, que, que, que, que, que? Ah, não! Pensei que você tava falando pra eu parar. Que susto, ah, Gi. Ah, tá, então eu vou parar, ó. Eu tava aqui, gente. Eu, eu parei, ó, Gi. Tá, tô esperando. Pode? Pode? Ai, tá bom, vai lá. Vai pro último checkpoint, vai de novo. Eu também perdi. É, pode ir, é isso mesmo. Tá, aí vai, a gente vai ter que ir na corrida de novo. Eu sei, eu vou te esperar, calma. Eu só tô falando pra você vir na corrida. Meu Deus. Três, dois, um e já Tá, bora, bora, bora Ai, gente, sem querer eu fui correr é, Sem querer eu fui voando, gente Não vale, mas foi sem querer, tá? E Ai. já passou Ui, Aqui, gente, aqui é difícil, ó Eu fiz essa parte aqui, mas funciona, tá, gente? Eu testei tudo Tá, aqui é a parte do carrinho Montar Bora, gente! Ah, tá conseguindo. Ah. Eita Tá, mas você pula aí foi na corrida? Sim Volta lá. Gente, tô ganhando a corrida, meu Deus. Tá, tô na parte do carrinho, como vocês podem ver. É bem legal, né, gente? A Gi que deu essa ideia, né, Gi? Bem legal. Tá, agora você pula. Aí, você continua aqui. aqui. Volta lá, Gi. Aqui. Aqui. Aê, gente, parabéns, ganhou o bolo Hum, que delícia, eu vou comer tudo Tá, gente, eu vou, eu vou vendo aqui a Egi agora Mas, de você foi muito bem Vai lá, você pode continuar, eu vou te deixar continuar Agora você não precisa voltar nos palm point, não, tá? Pode voltar onde você perdeu Porque eu já ganhei mesmo Eita Eu fiz certinho, ó, gente, tá igual Ó, eu vou testar o seu, vou fazer o seu, ó Pra você ver que não é mentira Pera Ai, gente, calma. Ó o Minecraft aqui. Tá, gente, sem querer, apareceu aqui a um, propaganda. Vou voltar aqui. Eita, onde eu tô? Peraí. aí. Ah, tá. É, deixa eu testar, G. Consegui. Ó, consegui. Você tem, tem que dar um pulão. Vai lá. Vai só ver a G aqui. Vai, G! Vai. Aê, vai. Spawn no carrinho aí. Vai, tudo bem. Vai, vai. Cê, isso, você conseguiu. Vai lá. Isso, vai lá, spawn no carrinho. Olha lá, gente. Que chique, tá ganhando. Tá, vai lá, gente, ó. Vou, vou filmar a Gi. Olha que legal. É muito legal de carrinho, gente. É sério. Olha isso, que demais, gente. É tipo, muita coisa, ó. E tem a trilha aqui. E aqui, ó, tem o parkour. e aí... Nossa, a gente tinha colocado muito bolo, Não tinha colocado tudo isso, não. Tá, gente. Então... Bora, a gente tá... <risos> tá indo meio devagar, né, o carrinho? Vai é, lá, Gi. Vai, vai, faz o último parkour aí que você vai ganhar. Opa. Vai. Aí, ah. cuidado. Vai lá. Olha lá, gente, tá virando a cabecinha, eu consigo ver. É bem fofo. Tá, vai lá. <risos> é verdade. Pode fazer. Não, acho que fica mais difícil assim. Tá bom. Não, mas aí agora não vale mais construir, é parkour. Vai. Ah, Ai, tá. Mãe, tá conseguindo. É que eu, pus, eu peguei muito bloco. Ah, tá. Aí eu Isso. Ai, meu Deus, quase caiu. Bloco, olha quanto bloco. Nossa, então, é verdade. Né? É verdade, ela pegou bastante, gente. Ah, caiu, tá. Mas volta Volta onde você tá aí. Isso. Aí pronto, e pronto, <risos> segue. Eita. Tá, vai lá. Isso, vai. Tcharam! Então agora, gente, esse vídeo aqui, se vocês... Hum, que delícia. Tudo meu, tudo meu, tudo meu. Ai, gente, tô destruindo. Ah, você comeu. Tá, gente, então, a gente vai fazer esse vídeo aqui muito diferente. Porque a gente fez isso aqui do Minecraft Parkour. Mas ainda não acabou, sabia? Ainda vai ter troca do Adopt Me. Gente, a gente... você quer um vídeo de Roblox com Minecraft? Tá aqui. Pronto, vídeo perfeito Tá, tudo bem Então bora lá pra Adopt Me fazer, Tentar fazer troca, né gente Porque não é o que, que eu, tipo, eu consigo falar tipo oh, assim, Calma aí, deixa eu passar, agora pra eu, pra eu passar Tá bom oh, eu vou fazer uma coisa. Tá, faz rapidinho Eu vou pausar, tá gente, já volto Vou esperar ela fazer Bom gente, voltamos e a gente decidiu fazer A gente decidiu fazer uma torre aqui Pra se jogar Mas é só no jogo mesmo, hein Tá, ó. então, três do, Ó, primeiro a gente tá eu ali, ó Tá vendo, ó. gente? É? Mas é, é melhor, melhor tá ali, primeiro você se jogar e depois eu Não, vai, você se joga primeiro pra eu poder filmar Vai, já um, dois, dois, dois. Uh, uh, uh. Olha se jogando ali, gente, se jogou Tá, agora eu vou jogar aqui ou pro, ou pro lado do parkour, deixa eu ver Pra cá, pra cá Eu vou fazer um monte de, bola, de Tá bom, gente, ó, tá até no limite de altura que eu posso, ó e vocês também, né? também, É verdade. Olá, lá, lá. Eita, gente, calma. Anúncio, não liguem. Nossa, já pensou pro live em anúncio? Ainda bem que eu ainda não pulei, né? O problema é Tá, 3, 2, 1 e. Tchau! Ah, gente, isso aqui foi muito tá, radical. Tá lá, tá, tá, Adopt me! Boa. Bora! Bom, ah, gente, a gente. A é, gente tá Deus. muito feliz, acabou gente, de falar. Fala aí. É tipo, eu ganhei, pet, ganhei Eu ganhei Ela pe. acabou de fazer uma troca, gente, muito boa. Eu é verdade, eu a gente deu um grito. É, a gente, a Gi, ela trocou umas coisas muito boas aqui, os pets. Sim, sim. Já começou com uma troca incrível. Incredible. Sim, eu tô uma, uma troca... É isso aí, gente. Então, é, eu tenho coisas aqui pra trocar. Deixa eu ver. Não, é pra convidar pra família, não aceita não. Tá. É, a gente não conhece as pessoas, né, gente? Nossa, o não tá aceitando, eu vou ficar brigando com ela. Isso. Feio, Ô, tá? gente, é, quando vocês me verem no Adopt-me, eu tô com uma Lontra porque eu tô fazendo neon, tá? Mas não é, não é que eu quero oferecer ela pra troca, tá, gente? Eu sei que Lontra é bem ruim pra fazer troca, então, é claro que eu não vou colocar, né? Opa, apareceu já uma pessoa aqui boa, pera, deixa eu enviar comércio. O meu ainda tá meio bugado, então relevem, tá, gente? Tá meio bugadinho, mas já tá dando pra jogar. Tá, Não, tá, tá, tá. Tá, vai lá. Coloca os, os pets. Os pets, os pets. Os pets, pessoal colocou alguma coisa, não tá, Ah, Ela rejeitou. Pera, deixa eu ver a troca de novo. Nossa. Nossa, tão querendo você na família da pessoa lá. <risos> Será que... É ah, não, ainda não, pera. Calma, deixa eu colocar aqui. Vou colocar a pet, gente. Nossa, ela... Calma aí, vamos ver se o ela pois coloca. Não, nada, vamos, vai. Vamos, vamos ver, vamos esperar. Nossa, é, f... claro que eu vou rejeitar, né? Claro né? Gente, ela, aqui a gente tava tá lá. A gente coração ela nada. E... e ela ainda aceitou? Sim, ela ainda aceitou, gente. É, gente, não gostei, não. Tá, então agora eu, eu pedi. Nada, né? Sim, eu pedi troca aqui pra pessoa. Tá. Sim. Gente, acho Sim. que vale, não vale. Vale, eu é. acho que vale. Ah, ela rejeitou. O oh, dinossauro. Uhum. Você acha que vale? Não, acho que não, não pelo não. Uni não, não é. Gente, mas... Tira o Uni, tira o Uni Tá bom, vou tirar tira o, uni, o Uni, mas será... acho que ela vai tirar isso aqui, ó é. é, ela vai tirar Mas aí acho que vai valer Eu também acho ah, é, Ela vai aceitar? Será que? Ela nem percebeu que eu tirei Ace... Eu aceitei, gente Aceita. Ela vai perceber, né? Ela é. vai querer tirar algo. vai vamos. por favor, não tire isso aqui Ah, ela tirou, tirou. tá Eu não sei Não, gente, eu... não, não vale é, Tá horrível essa oferta, eu não gostei não um ah, Cyber Tufo. Ah, esse aqui, ó, calma. O que eu peço? Troca para ele. Quero. Sem querer. Ah, ah tá. Pera, aí, já ah, tá com é você. Tá, gente. Ó, não, não vale. Por esse aqui agora vale, vale. Porque gente. Ó, oh, vale. O meu legendário. Vale. Vale. Não acredito, pera. Ela, ela vai trocar. Eita, dinheirinho aqui. Dinheirinho. É aí pensei que ela tinha aceitado. Que susto, mas ela vai aceitar? Não, não sei. Ah. A, a minha também, nossas duas já já tá... <risos> Gente, tá bom, nem queria mesmo, eu tô com os melhores pets. Eu adoro eu os meus pets. Quase. Não, eu sinto bastante, giro eu, eu, eu tirei bastante. Ah, não, gente, não, vai começar com isso aqui agora. Ó, vou fazer aí. Você caiu. Nossa, alguém me chamou pra... Vale, vale, vale, vale. vale. Pera, coloca mais, coitado. Vale, vai, né? mais, pera. Mais. Mas eu vou colocar todos Porque esse aqui você vai ficar com muito bom, é sério Gi. É muito bom Ai, por favor, não Já vale. Já vale. vale, já vale Já vale, vale, vai, vale. aceita aí Oxe, vai, vale, vale Ai gente, espero que a G aceite a é já... Ai gente, sem querer eu coloquei esse aqui, não pode não Ah gente, ela rejeitou A da Gi. Ah E a minha também rejeitou, A minha também já rejeitou, gente Eita depois, se eu pôr alguma coisa pra abelha, vai? Acho que sim. Tá. Vamos Olha, ver. gente, a vaca mimosa. Não, não vou ah. dar uni, não. Não vai. Vale? Não. Peraí. Ele rejeitou abelha Ai, que ela... Uhum. Que ela... Ah, gente, ela, ela rejeitou. É boba, porque... É que assim, gente, as pessoas não sabem que o uni é uma maravilha. Ele tá desvalorizado? Tá, né, mas... Ele é Legendary. Oh, querida. Querida. Ah, vamos ver o que ela vai oferecer, ó. Vou dar tudo aqui. Não, gente, vou tirar esse daqui. Deixa eu ver. É, eu tô fazendo esse aí que tá com uma... Ah, não. Eu já fiz, ela não gostou da minha furta. Não, gente, Ad. Vou falar... Ah, o que, que é isso, gente? Poxa, ele é, ele é ultra raro. Coloca mais, né, moça? Moça, eu quero mais. Moça, pessoa feita. é só oferta. Moura. Moça. É a Moura, Moura. Moura. É a Moura. Ai. Ai, Gente. Ah, tô nem aí. Não gostei, não. Aquele panda não vale, Ai, gente. Ai, oi, oi, oi. <risos> Vou tentar fazer uma troca aqui. Ai, gente, esse aqui. Rejeitado. Ah, tá Vai, tá, gente. Eu tô vendo aqui. Pera aí. Calma, ele não é muito bom. Não? Deixa eu ver. É, ele é raro, mais ou menos, na verdade. Oh. Opa, tá começando, calma. Ele é comum. Ah, long esse aí é incomum. Deixa eu ver. Eu acho que já vale. Mas só mais um pouquinho de nada, tipo um, um brinquedinho. Ah, é jeito. Acho que ele não gostou muito da sua oferta e não foi, tipo, não bateu as duas ofertas que a gente tava fazendo. Bom, gente, então bora aqui, ó. Eu vou colocar esse aqui e esse aqui. Ai, gente, eu não quero isso aqui, essa vaca aqui, A vaquinha que ela tá oferecendo. Eu não quero essa Caramba. vaca. Uhum. Eu não quero essa vaca aqui que ela tá dando. Eu danço, decidido, porque... Gente, é p p p falando assim, a gente não tá conseguindo fazer troca, porque as pessoas, as pessoas não estão conseguindo trocar comigo. É, você já fez uma troca. Alguém tem ovo pra eu... Ah, não tenho ovo oceano, me desculpa. Que ridículo. Eu não tenho ovo oceano. Ovo oceano. Nossa, aqui. Ah, você quer... Nossa, gente, ela rejeitou. Nossa, eu quero isso Olha, gente, eu quero isso aqui, ó. A gente tava fazendo com esse aqui, eu vou fazer. Troca com um. Ana eu quero esse gato aqui. Eu quero esse gato. Isso aí, ó. Nossa, ela rejeitou. É que aqui, gato? É aqui, ó. Aquele ali. Não é gato, Gi. É morcego. <risos> é morcego. Morcego branco. Albino Beto. Tá bom, Gi. Peraí. Nossa, gente. Rejeitando. Mas eu não vou oferecer a, londra, a gente. Eu é tenho unicórnio. Um é, é troca. Aceita. Vai. vai Meu Deus, tô achando que eu vou oferecer. A... Tá bom, então eu vou colocar o unicórnio aqui pra ela ver. Toma, minha filha. Toma, toma, toma. Oh, na, sua, na sua cara, ó. Oh, na sua eu cara. Tenho... Vai, oh, troca, troca. Nossa, Ó, ó, ó, ó. Ó o pet mais lindo do Adopt me passando aqui na passarela. É sério. Olha o que que eu tenho Gente, eu não vou querer uma coisa incomum, né? Poxa, que que é isso? Não, eu não vou dar não, ó. O meu é legendário, eu tô nem aí, não quero mesmo, não quero. Eu não quero, gente, eu não tô afim de trocar com essa pessoa aqui. Porque essa borboleta tá falando... "Ah, eu tô fazendo nenhum, tá virando legendária. Não, gente, não tá virando legendária. Não tem como virar legendária. Legendária. Lê Le, o que tá escrito aqui, ó. Vamos ler. Legendary, tá. Ultra ultra hair. Hairy. Porque é ultra raro. Harry, que é tipo raro, gente. Poxa, entenda isso. Em comum, como um pronto, não tem como virar... É... Ai, gente, ela tá falando aqui tem um golfer. Tá, deixa eu ver. Tem um Wolfer, tem um Wolfer. Vamos ver. O que, que ela tem? Ah, gente, adiciona. É ultra raro. ADD, please. Que que é isso? Troca, aceita. Vai. É verdade. Ué, por que que ela tirou? A DD? Gente, adiciona. Ah, uuuh. Tá. Adiciona. Só mais um. Só mais um. A DD só mais. Ah, que boba. Ai, que ficar só pra Aí depois você recusa. Ai, aceitei? isso? É, isso. Clica aí. Ó, ok, ver. Eu acho que eu sou boba, Adiciona, só Eu acho que eu vou me aceitar. Tá. Adiciona. Ah. Quê? Que? Fala lá. O que você disse? Sério? Tá! Yeah, Travers! Tudo bem com vocês? que foi? Quem foi? foi? que foi? Não, não é isso, não. É. Não é isso. Não. Olha, a, o número. Eu vou colocar aqui o. É, pera. Ai, gente, pera. Tá gravando. Voltamos aqui, gente. E agora a gente não vai mais gritar muito. A gente tava fazendo troca aqui com a menina. Ela não aceitou. Ah, você tá fazendo troca com ela? Deixa eu ver qual não, tá? não, Ah, tá. Tá. Isso, gente. Isso. gente tô... um, um, um, um, a gente gravou TC. Isso é aqui do. Vai lá ver do Minecraft, gente. Tá muito bom. A gente postou agora a pão. Ei, uhum. okay, tá. A borboleta. Uhum. Um né? Não, coloca mais, mais um pouco. Ah, ah ela rejeitou. Ah, era boa aquela borboletinha um pouco. Agora vamos um falar bem baixo, né, gente? Porque a gente gritou muito aqui porque já bateram seis visualizações. Foi muito rapidinho. Pera, já vale? Vale. Uhum. Pera, acho que tem que colocar mais. Mais, mais, mais, mais, mais. Ah, ela gritou, Eu não queria mais mais calma. Uhum. Não, não. Chata. Não, não, não. Vai lá. É. De novo aquela menina? que ela tá querendo? Pera. Ela, ela tá mandando um monte pra você. Pera, deixa eu mandar isso aqui. O que será que ela quer? Acho que ela quer muito as suas coisas, mas você não quer as dela. aqui aquele lá da borboleta, gente. Gente, sério. Olha, é só pet bom, a borboleta é em comum. Vou falar assim. Ai, Vou falar aqui no chat, ó. A borboleta é incomum. Se liguem.